E a gente saiu de Palhoça, então, e a gente veio pra Florianópolis. A gente passou na rodoviária pra deixar o Claudinho, nosso amigo que tava conosco até então, porque ele tinha um compromisso em Balneário Camboriú. Aí a gente desceu pro sul da ilha, a gente passou no mercado pra comprar alguns mantimentos para os próximos dias. E a gente veio pro bairro Campeste, ficou numa hospedagem, num hostel, a gente já tinha ficado em uma outra oportunidade. A gente está aqui agora, que é o Hostel Aroelha do Campo. A gente já tinha vindo outra oportunidade. A gente tinha gostado bastante tanto do espaço quanto do anfitrião, o Max. Então, a gente está aqui agora e a gente vai se encaminhar para a Lagoinha do Leste fazer uma trilha. A trilha da coroa, ele tinha nos indicado quando a gente veio aqui no passado. Então, a gente vai fazer ela de novo para poder mostrar para vocês uma das muitas belezas que Florianópolis tem. de carro até aqui, dá uns 15 minutos do rosto que a gente tava. O mapa, o GPS deu um pouquinho antes, mas logo aqui na entrada da trilha tem a placa que indica o local exato do início dela. Então, pessoal, a trilha aqui da Lagoinha do Leste, ela é bem sinalizada, ela é bem boa de fazer, bem tranquila. Qual a parte do trajeto, ela é é encoberta por árvores e tal, então é na sombra é bem, bem gostosa, bem fresquinha mas chega algumas partes que começa a ter incidência do sol, então pra quem se queima fácil é bom vir com alguma blusa mais fechada pra não se queimar e algum boné, daqui a pouco eu já vou colocar o meu a gente chega numa parte do fim do trajeto que já começa a escutar o mar é uma delícia e alguns pontos da trilha você já consegue ver o oceano então, a gente está quase na praia, e depois de ver a praia a gente vai subir o Morro da Coroa, que tem uma vista ainda mais bonita. Então, pessoal, a gente chegou aqui em cima do Morro da Coroa, dá um trabalhinho para subir, tem umas partes bem íngremes, e dessa vez a gente acabou vindo eu e o Moroni. A outra vez que a gente veio a gente tinha acompanhado um pessoal que já tinha subido aqui o morro, então foi eu, na minha percepção um pouquinho mais fácil o percurso, a gente acabou pegando um outro caminho diferente, que a gente precisou utilizar um pouco mais das mãos para subir as pedras. Está ventando bastante aqui em cima. Em alguns, vários momentos eu tive que tirar o boné porque ele estava quase voando. Dá para ver bastante os pássaros e a vista da praia aqui é linda. Então, vale muito a pena vir. Tem que reservar algumas horas para fazer a trilha porque tem a parte da trilha que vai até a praia e depois tem a parte da trilha que vem até o morro Dá pra, na volta, cortar caminho e ir por dentro A gente fez esse trajeto a outra vez Ou dá pra voltar descendo o morro E voltando pela trilha que havia vindo antes Então, depois da trilha, ontem a gente arranjou um hotel pra ficar Que é aqui próximo da Joaquina a gente descansou a noite e hoje pela manhã a gente acordou e depois do café, deu uma caminhada na praia. Tá bem vazia, não sei se é em função do inverno, mas é bem bom de andar assim, sem muita gente. E depois a gente deu uma caminhada, atrás da praia tem as dunas do né? que é um grande banco de areia assim, onde o pessoal vem com algumas pranchas e fica meio que surfando na areia. É bem legal, bem divertido. E a paisagem aqui é muito bonita, dá para ver várias partes da ilha. De um lado a Lagoa da Conceição, do outro a praia e uma parte das construções de fundo. A gente estava dando uma passada aqui pela Lagoa da Conceição e a gente resolveu dar uma parada, porque a gente viu os barquinhos aqui. Provavelmente, pelo que o pessoal nos falou ontem, eles devem estar aqui em função da época de reprodução das tainhas. Então, é permitida a pesca. Aqui na orla, normalmente o pessoal aproveita para sentar, comer alguma coisa, enquanto aproveita a paisagem, que hoje está muito bonita. O sol está refletindo na água e também tem uma brisa bem fresquinha. Ontem à noite a gente passou por aqui e a água estava bastante revolta. E hoje ela está bem, bem tranquilinha, então... A Lagoa da Conceição é um bom ponto para visitar para aproveitar uma das belezas de Florianópolis.